É o projeto surgiu, né, através do nome da turma que nós trabalhamos a identidade da criança. Daí surgiu o nome borboleta. Depois vindo tantos assim questionamentos sobre como que a borboleta faz, por que, que ela é assim, por que, que ela é assado que daí colocou borboleta e seus micéi para o nosso projeto, para nós aprofundarmos mais. Eu trouxe para a escola um pezinho de maracujá com um ovinho, aonde que eles foram vendo a, o desenvolvimento daquele ovinho, transformando em lagarta, transformando daí no casulo e na borboleta. E todos os dias eles iam é, descrevendo em um diário de bordo. Eu fiz um papelzinho, que tinha, assim, é, os dias onde que eles poderiam, com um quadradinho, onde que eles tinham, cabiam para eles desenhar o que eles estavam vendo diariamente. E eles questionavam sobre isso, falavam por porquê. E, e, assim, nisso eu trabalhava também a numeração de uma maneira, assim, é, gostosa. Aí nós estamos desenvolvendo, assim, vamos fazer uma pesquisa agora na escola. Vamos procurar a borboleta na escola, né? E a gente viu que não tinha muitas flores na escola, tinha poucas flores, né? Foi onde nós tiramos as fotos e não achávamos borboleta. Dei o um questionamento: por que que tem pouca borboleta? Daí eu levei vídeos para eles, várias questões, né? Eu levei um vídeo um documentário para a sala, o porquê tá está de, o declínio da borboleta, né? Porque tem poucas flores. E foi aonde eu assim, então vamos plantar flores. Eu levei sementinhas, nós fizemos o nosso mudário. Mandei tarefinha para casa, para eles conversarem com os pais, escrevi certinho o projeto e lá assim, você vai poder plantar desde uma mudinha, desde uma sementinha, se quiser comprar, mas assim, se aquela flor tiver significado para você, para sua família, mas vamos colocar muitas flores, que eu ainda falava assim para eles... Se ir minha sala e perguntar, eles vão falar, se te, é, quanto mais flores, mais o quê? Borboletas, quanto mais borboleta, mais flores. E o, no, e o nosso projeto vai entrar aí. Nós vamos colocar várias flores na escola. E um Londrina a mais, né, teve o assunto sustentabilidade que, assim, casou certinho, foi onde que a diretora falou assim, Paula, você tem que levar o seu projeto, né? Porque, assim, é, essa é a sustentabilidade do nosso planeta, né? Porque assim, a gente está é, massificando tanto que estão destruindo as flores, né? Estamos destruindo as árvores e está diminuindo. E a gente, na pesquisa, nós achamos ali que, assim, com a diminuição das borboletas e das abelhas também, está vindo muitas moscas e baratas e uma coisa traz a outra. Então, nós estamos trabalhando isso com eles. E daí nós fizemos todo o nosso o, o ciclo da borboleta, assim, sem ser no papel para eles pintarem, não. Nós fizemos assim com eles, ó. nós fizemos o casulo, a, a o ovinho, a lagarta, para eles entenderem qual é o processo da borboleta. Eles foram participando de tudo, eles colocando a mãozinha deles, né? Pode ver. Aqui, a única coisa que tem a minha mão é que eu colei e pendurei, porque tudo é eles que mexeram, né? Trabalhamos também anatomia externa da, da borboleta, da lagarta, para eles entenderem por que, que tem quatro asas, por, aonde que é o tórax. E a gente já, só que assim, o nosso projeto ainda está em andamento. Ainda tem muita coisa ainda para a gente trabalhar ainda. Enfase educacional www.enfaseeducacional.com.br.